Oi, eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaGrd. É e no vídeo de hoje estamos começando tudo de um jeito diferente. diferente. Isso porque eu vou fazer uma merda no meu cabelo hoje, né? E eu vou vlogar tudo pra vocês porque eu vou fazer essa. Em casa, né, gente? O que é que eu decidi de virar? Uma loira peituda, né, gente? Uma loira de farmácia. No vídeo de hoje, eu vou tentar descolorir o meu cabelo, né? Vou lançar o nevo, né, meninas? disso, inclusive. Já não deve ser mais nem trend isso. Estou aqui com os meus materiais em mãos e absolutamente zero habilidade. Então esse vídeo tem absolutamente tudo pra dar errado. E eu acho que é isso que vai deixar esse vídeo aqui interessante, né? Comprei um pincel, uma tinta e também uma água oxigenada. Uma loção reveladora, não sabia nem que era assim Chamava. E vou passar no meu cabelo hoje aqui, né, gente? Pra ver se ele fica mais claro ou para ver se ele cai. Também vou contar com a ajuda da minha irmã no vídeo de hoje, né? Porque eu não sei absolutamente p. nenhuma de cabelo, né? Então, se eu fizer isso aqui, sozinho, provavelmente meu cabelo vai cair no chão. Mas o que é interessante é que ninguém aqui é cabelo profissional, a gente vai fazer essa num domingo de noite, né gente? quem foi que amou? então se você já quiser conferir essa palhaçada que eu vou fazer no vídeo de hoje já vai deixando seu like aí embaixo comenta aí embaixo uma reza uma oração aí por mim, pelo meu cabelo também né? se for novo por aqui, já se inscreve ativa o sininho de notificações e claro, continue assistindo Bom, gente, já tô aqui no estúdio e tô com a Adria, que é quem vai me ajudar aqui nessa palhaçada de descolorir meu cabelo. Bem, gente, lembrando aqui que eu não sou nenhuma profissional da área, certo? Então, vamos lá. Gente, esse vídeo aqui é uma palhaçada. A gente tá em casa, no domingo à noite, fazendo isso aqui. Se meu cabelo cair, o problema vai ser só meu, entendeu? Então, se vocês quiserem xingar alguém, xinguem na cabeça de vocês. É, então, cabeleiras, não nos cancelem. Ó, primeiramente, compramos um pincel, né, para auxiliar na hora de pintar. Porque a gente não sabe cadê o cabelo nosso. <risos> Água oxigenada, volume 30. Mostra lá as meninas. Poderia ter como. Comprar do volume 20, sim, mas. A gente quer que meu cabelo caia. Não, não é isso. É como que ele, ele quer um tom muito claro. Aí eu preferia apostar no 30, né? E por fim a gente comprou. Essa tinta aí que eu escolhi ver na cor da mulher na caixa. Eu tenho certeza que o cabelo dela na vida real não é dessa cor e que fotoschoparam. Mas é assim que tinta de cabelo funciona. Então, primeiro eu vou descolorir. Vou logo falar que vai ficar costando muito, muito mesmo o cor couro cabeludo. Mas sei que lute. Amando, é, né, meninas? Vamos então, embora lá, bora as vezes Bom, gente, estamos aqui com várias câmeras pra gente captar de absolutamente todas as possibilidades dessa merda que eu vou fazer aqui hoje, né? Vamos lá, gente. Vai vir o nevo. Será que vem o nevo? Vai vir o gemur. Vamos dar um close ali pras meninas. E eu comprei só um, um tubozinho de oxigenado, né? Mas eu esqueci que ele tem a cabeça grande, né? caralho, me chamou de eu Rafa, Rafa Kalimann. Meus amores, o bullying. Uh! tem mais colorante na minha camisa do que na minha cabeça vai dar certo! Deus queira né amor! tá passando já não? não e não deixa cair na minha sobrancelha não cara, se eu tenho um micro vai ficar horrível a sobrancelha loira e a micro embaixo preto. cabelo não caindo tá ótimo coçando só um pouco, nas laterais, só em cima não tô sugindo, nada É, eu imaginei, porque tá muito curtinho aqui embaixo. já tá ruivando, sabia? mulher, meu cabelo tá preto preto Seu não tá vendo aqui? meu não. tá preto não, mas o cabelo tá ainda Não, caramba, eu posso estar tá feio quando for, até assim eu sou bonita, gente Bom, gente, já gravei os meus TikToks aqui. A gente vai esperar quanto tempo isso aqui na cabeça? 20 minutinhos. 7,5 a gente volta. Enquanto isso, eu vou subir. E aí a gente vê se meu cabelo cai, se eu suco, <risos> se a minha pele. Nossa, tá coçando muito. Uh, avisei, né? Enfim, meus amores, vem aí o nevo. Nossa, tem um quilo de descolante no meu orelha. Ó, oh, que amor. Bom, meninas, tô aqui em cima meu cabelo tá até abrindo. Ok, tá uma coisa assim meio de. Mas eu imaginava que fosse ser pior é, A gente ainda tá aguardando aqueles 20 minutos iniciais Eu não sei se vai vir um levou ou um gemou ainda hoje Por mim... Eu fazia duas descolorações, mas a Adri disse que não pode fazer duas no mesmo não, dia Não, vai cair o cabelo, tem que dar um tempo. Enfim, eu sei que não tá ardendo tanto quanto eu imaginei que iria arder. Tava pinicando, tipo, na nuca na hora que eu apliquei, mas aqui em cima, tipo. está tá, tá tipo um ruim, vou estar achando bonito, mas não é esse tom que ele quente, tá Não, eu queria um mais claro. E meu cabelo é uma desgraça pra abrir tom, né? Então, eu que me se pinicar muito, aí eu lavo o cabelo e esse cabelo descendo o ralo já foi um corte de graça, né gente já raspei a cabeça e tá tudo certo gente, são 19 horas em ponto meu cabelo tá assim ele tá mais escuro do que eu quero mas ele tá mais claro do que eu imaginei que ele estaria nessa hora eu ia ficar só até 7 h mas eu e a Adri combinamos de eu ficar até 7h15 porque meu cabelo literalmente não tá pinicando no tiktok eu tava vendo todo mundo lançando nevô lançando não sei o que e tal e fazendo essa trend de descolorir o cabelo todo mundo chorando, pelo amor de deus, gente se manquem, hein. Mas vou aguentar aqui. Se bem que talvez eles fizeram mais de uma descoloração no dia, né cada que não quer deixar eu fazer. Mas enfim, gente, fé aqui que o... Eu não sei se o Nevo vem, mas eu quero que o Gemo vá embora, entendeu? É isso. Bom, gente, são 7h15, meu cabelo descoloriu isso aqui a minha irmã está me obrigando a enxaguar meu cabelo! Por mim eu passava era de novo, né, gente? Mas agora ah, a gente vai descer... Deixe... Tu tá feio. eu tô com o cabelo amarelo ovo e ela tá se achando uh, Vamos, gente. Enfim, vamos descer agora, que eu vou enxaguar o cabelo lá embaixo ela vai gravar pra mim bom gente, agora é a hora de enxaguar realmente minha cabeça tá fazendo um um pouquinho mas com muita coisa que eu né, eu vou gente, eu tô achando a minha história igualzinha da Azul o cabelo descoloriu normal aqui do lado, mas em cima. Pior que, gente, tipo, aqui a raiz tá até meio clara, agora as pontas ainda tá muito laranja. Não vai ficar da cor que eu quero, assim. Eu quero descolorir mais uma vez, mas a Adri não quer deixar. Eu tenho medo do cabelo dele cair. Se mas... cair, eu raspo. Mas nós vamos passar a tinta por cima. Não vai ficar nesse tom. Não vai pegar a tinta nesse cor. <risos> meu Deus do céu. Tá, então vamos preparar aqui a tinta e a gente passa no meu cabelo e vamos ver se a minha história vai ter um final feliz. Liso vai ser uma história de humilhação? Ai, eu, hein, gente, tô achando a minha história igualzinha a da João e vocês aí nos comentários. Meu cabelo tá laranja, caras. Mas também eu queria o quê, né? Meu cabelo é preto. A tintar de muito mais do que o descolorante. do que eu estou fazendo isso, nem eu sei dizer. Mas estou dissociando a minha própria imagem. Amém, porque raspou, é. Raspei a cabeça, furei a orelha, acordei a unha, estou ficando loiro. Tô apagando a micro que p*** é essa, gente? Meus amores, eu não tô com medo de ficar sem cabelo, não. Eu tô com medo de ficar sem couro cabeludo, é diferente. Tá coçando, né? Ardendo. Gente, eu queria entender por que, que a minha blusa ficou azul onde que os colorantes Não era pra... A branca, que tá descolorido branco? Que reações químicas são essas, meus amores? Agora eu vou pagar com a minha língua, meus amores, porque eu falei que não tava ardendo antes, <risos> mas agora tá ardendo, tá bom, meus amores? Vamos passar aqui 35 minutos. Quem vai me entreter nos próximos 35 minutos pra eu não. <risos> bom gente, faltam 5 minutos pra enxaguar meu cabelo dessa vez ardeu bem mais do que só a descoloração todo mundo falava que a descoloração ardia e que a tintura era normal pra mim foi ao contrário, porque tudo primeiro é diferente dos outros é isso, tirou muito amarelo, só que eu acho que ficou muito escuro eu tô pensando né, que se eu abrir meu cabelo e continuar com as pontinhas manchadas, eu vou passar a máquina pra raspar ele e deixar mais curtinho igual as laterais, que eu acho que vai ficar mais nivelada mas é isso, daqui a 5 minutos eu volto lá no banheiro e enxago meu cabelo por uma última vez assim suponho então gente, eu tinha enxaguado o meu cabelo e quando ele tava molhado, eu tinha odiado o corpo eu tava achando extremamente escuro e depois que eu sequei, continua bem mais escuro do que eu queria originalmente mas até que tá bem mais claro o que eu vou fazer agora é voltar na farmácia e comprar mais água oxigenada porque a minha acabou, eu vou descolorir mais uma vez sim meu cabelo porque tipo, ele ainda tá muito intacto, meu cabelo basicamente não caiu meu cabelo é virgem, eu não faço nada nele e ele também é curto, então acho que não tem nada não fazer duas descolorações no mesmo dia mas é isso, tô indo contra a vontade da minha irmã, mas eu vou lá gente, então, acabei de voltar da farmácia Basicamente, a gente vai repetir o processo completo de novo, né? É, gente, porque, como eu já imaginava, não ia, não ia abrir de primeira vez o tom, né? Porque o nosso cabelo é muito escuro, natural. Né? E ela que abriu muito mais do que eu imaginei que ia é. abrir. Só que eu acho que o cabelo não aguenta outra descoloração e eu vou pagar pra ver. É, vai pagar pra ver, daí né? eu não conselho mais. Ele quer, então vamos. Isso, né, gente? Aí o próximo descoloração vai ficar o tom que ficar. E também comprei um shampoo e um condicionador matizante pra eu ir usando conforme os dias forem passando. E é. É isso, eu acho que eu não vou gravar tudo de novo pra não ficar muito repetitivo. Aí vocês acompanham aqui pelo iPhone mesmo, em time-lapse e afins. Gente, são nove da noite. Não, te manca. Não é não. vai. Gente, são nove da noite. Meu estado mental aqui. Ah, você é Olha, gente, não é possível que agora não tá, porque agora realmente tá muito claro. Inclusive, antes mesmo de enxaguar, depois que você acaba, imagino que vai estar tá bem claro. É, eu acho que eu vou esperar mais cinco minutinhos só, né? É, é decaindo, assim tá excelente. E já perdeu toda a cor também. <risos> Aí eu vou aplicar o quê? O, o, a gente, massa. Eu acho que aplicar a máscara que vem na tinta e o um, um matizadorzinho, acho que vai precisar jogar tinta aí não, porque eu tô com medo, com medo dele cair gente, não tá um levou, mas também não tá mais um gemou que era a minha preocupação, né? Conforme as matizações forem indo e vez for pintando meu cabelo nos próximos dias, que eu também não vou pintar mais hoje aí vai ficar do jeito que eu quero, mas eu já tô muito mais satisfeito do que eu tava antes gente, de verdade, porque na hora que eu tirei o, o cabelo da água sei que o cabelo foi pra formato, a gente eu tava com medo de ficar aquela coisa definitivamente juro, meus amores! Gente, o negócio matizante, ele é roxo! mas meu cabelo tá tão amarelo que quando eu passo fica azul. Já imaginou, gente, se fica um azul meu cabelo? um Vejam que tá ficando um amarelo, daqui a pouco tá todas as cores. Agora eu fico quanto tempo fica na cabeça? 10 minutos? Eu acho que não o máximo. Vou ler aqui e a gente já volta. Bom, cabelo enxaguado, cabelo seco. Agora é a hora do review. Cabelo todo amassado no lugar do boné. Mas vamos lá. 1, 2, 3 e. Tcharam! <risos> bom, gente, foi assim que o cabelo ficou ainda não tá no tom que eu quero eu não quero ele branco, eu quero ele levemente amarelado e ele não tá tão amarelado assim, né tipo, ele não tá gemado igual ele tava antes mas isso aí, matizador corrige e é isso, gente, eu tô muito feliz com a minha cor nova de cabelo eu espero muito que ai, vocês gostem também, se não gostar também que pena, né, gente, já tá feito <risos> fazer o quê, né, e é isso queria agradecer a Adri por ter feito essa palhaçada aqui que eu inventei, né, gente, eu aluguei ela quantas horas aqui bem, umas quatro, né a gente tá aqui desde 6 horas e já são 9h35. Uns 3 horinhas e é. meia aí pra pintar 2 centímetros do cabelo. Mas é isso, meus amores. Gente, eu sempre fui totalmente contra pintar o meu cabelo, né? Eu posso falar uma coisa? Eu tenho que tá parecido com o João Guilherme. <risos> Ah, não. Vamos comprar a Cassis de cinta caçanha agora. <risos> chega. Já me chamaram de Rafa Kalimann nesse vídeo. Agora me chamou de João Guilherme. Gente, tortura psicológica ah, é crime. <risos> é não, pessoalmente. Não, até pessoalmente também, mas na câmera tá muito me João Guilherme. <risos> o bigode. Molecado. Tá <risos> que <hein>, são esses? <risos> Enfim, né, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o seu like aí embaixo. Comentem aí o que, que vocês acharam. nos sigam nas nossas redes sociais, né? Eu sou GajoJTD. E eu sou EuAdriaCosta. No Instagram, no Twitter, e no TikTok. TikTok. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo o canal com seus amigos. Com tudo isso dito. Eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Eu sou AdriaCosta. E esse foi o vídeo de hoje. See you.